É só vou botar o vídeo dele aqui, ó. olha aí ó. É esse carinha aqui que a gente tirou o canto dele ó. Claro que eu fiz uma limpeza, tirei todos os ruídos E montei um módulo aqui, eu vou tocar pra vocês ouvir aqui o módulo Vou apertar o play, escute aí E você pode observar que nós colocamos aqui no começo da cantada... Esses pialadozinhos bem rápidos aqui. Olha só. E aqui foi feito um módulo. Esse módulo ele vai seguir aqui, pessoal. Vocês vão observar aqui ó, que esse módulo vai seguir até aqui. E depois, esse módulo ele vai seguir durante 30 minutos. Nós vamos colocar assim, olha. O módulo vai se repetir durante 30 minutos. E depois que ele se repetir durante 30 minutos ele vai ficar 15 minutos em total silêncio. É importante demais aí falar para vocês que os cantos que nós estamos gravando aqui, eles estão no formato WAV 44.1 kHz 16 bits, e também vou colocar o MP3 com 320 kbps. O MP3 com 320 kbps ele tem uma frequência um pouco mais baixa, em um momento o pássaro escuta uma frequência mais alta, MP3 uma frequência um pouco mais baixa ali, e o pássaro vai aprender. Eu agradeço aqui imensamente pela sua audiência. Agradeço imensamente aqui por você ter ficado comigo até aqui. Uma boa noite a todos.